Agora, agora que está dando para ver que ela tá, está ela mandando mais, mais de cima E a parte de trás está correndo cascaio Então é uma beleza E lembrar o pessoal aí que Se tiver interesse aí das variônicas A descrição está embaixo do vídeo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 Então é muito interessante. Aí o pessoal aí que ainda não foi no, no lugar onde joga areia no barco para cima, esse aqui é o que joga. Ah, o cascai vai sair na traseira, a areia vem para frente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 Ah, olha lá, o cascaim vai descendo lá, o cascaim e outro vai tudo lá para trás é legal, até gostoso o barulho, o barulho aqui você fica ficar escutando o barulhinho e dá até sono o pessoal para se inscrever no canal deixar o like também nós já vamos encerrando a gente vai like a continuação do vídeo mas vamos filmar pra cá um pouco pra você ver o um monte de caçai que tem, tem caçais não é caçais mesmo montanha de cascais. aí pegar do pé dela até ela não toca que dá para encher uma, nada, nada umas 200 carretas de caçai <coughs> lembrando aí o pessoal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 Olá, Tardes Amigos, sou Maurício Mococa hoje nós vamos fazer um vidinho aqui mostrando como é que é que que tira areia lá do porto, como é que ela manda para cima e vem para peneira para ser coada então aqui nós estamos subindo a, a câmera e ela vai cair e a água cai embaixo e vai juntar em cima lá tá para tá a carregadeira mística É uma 75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 Ali na frente tem a peneira, lá na boca, em cima Tem a peneira Lá tem a peneira que lá o carro, pedra grande, lá o carro grande, corre para trás e a areia assim nós vem junto com a água para frente Vamos mostrar para vocês como é que funciona Vamos pegar em deus, os usar aqui embaixo que ela caindo Nós vamos levantando a máquina devagarzinho Até chegar lá em cima em cima onde está a peneira agora nós vamos vai a máquina ali e a máquina vai levando ó agora ela vai despejar esse pastai lá eu fiz uns vídeos também mostrando aí como é que é o pastai pessoal é ver como é que é o castai. então agora nós vamos continuar aqui o filmando aqui vamos mostrar um pouco do lado ali Vou ela mais aqui do lado Vou parar um pouco a máquina Uma boca lá em cima, na primeira Lá é onde pega o cascai E corre para trás Aquela biquinha que está correndo lá atrás é o cascai Já já nós vamos fazer o vídeo lá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 agora nós vamos filmar ela mais do lado aqui ó os amigos aí para se inscrever no canal deixar o like aí para que o canal possa crescer também é que o pessoal ver o que é o dia a dia aqui do porto né aqui é barco para cima qualquer hora eu vamos fazer o vídeo lá do barco e mostrando aí pro pessoal como é que funciona aqui no porto e também a nossa, a nossa carreta vem pegar areia também Estourou o pneu, dá tá o sorvão lá, o marquinho lá Arrumando o pneu Essa que, é a que leva areia lá para nosso depósito Lá para a carregadeira Ela vai lá, tira o cascai E vai jogando o cascai fora Agora nós vamos mandar para lá que nós vamos fazer o vídeo lá na. Nós vamos fazer um vídeo lá na, na, na onde sai o café. A pata tá trabalhando lá. O operador é um carabão, é o Eder o tem muita prática na máquina não força a máquina trabalha com ela sossegadinho o é um cara excelente agora nós vamos lá onde saiu o cascai Essa biquinha que fica em cima ali, ó, Aquela ali é que desce o cascaio pra baixo. aonde tá o cascaeiro ali, ó. Vamos Agora nós vamos filmar bem perto dela. Olha o cascaio caindo lá, ó, Lá onde desce o cascaio. Cascai desce tudo por ali, ó. Cascai desce molhadinho aqui. Viu ali onde tá pingando não o ali, ó você quer pegar a pedra bonita você sonhar ali no cascai boiado olha lá o cascai até pulou para cima uma pedra da outra eu dei um pouco de zoom para poder estar mais mais fácil de ver né lembra os amigos aí para se inscrever no canal deixar o um like para que o canal possa crescer e nós vamos sair daqui porque a pedra que ela bate e vem na cara da gente Olha o de caçar que tá saindo agora. Ó. Ó. Bom, boa tarde, sou Maurício Malcoca. Hoje vou fazer uns vidinho, um vidinho aqui das varionicas. que é um material que nós produzimos ele.